Oi, meus amores! Então, hoje eu vou postar aqui pra vocês o vídeo da nossa querida aluna, a, a nossa Débora Viana, né? O pessoal do grupo tava querendo aprender como que ela fazia esses maravilhosos apliques aqui, esse bordado na máquina doméstica. E ela toda carinhosa, né, ah, resolveu fazer esse favor pra gente gravar esse vídeo maravilhoso para nossas alunas aqui do grupo, tá bom, amores? Então, vamos ao vídeo, então. Oi, Dalva, bom dia. Ó, hoje vou fazer um vídeo mais decente a senhora, tá? Esse daqui, então, é o nome da minha, da, da cachorrinha, né, que eu vou ter que bordar hoje. Aí, eu já cortei o ossinho, olha, que eu já deixo... Cortadinho, já cortei o ossinho. O nome da pet. Essa letra é a é Arial 90. E o nome da cachorra chama Área. A minha máquina é a Gênios Plus. Ela é simples. Então aqui eu sempre deixo no ponto 3 ou no ponto 4. É para bordar o nome. Eu sempre coloco no zigue-zague no ponto 4 ou no ponto 3. E aqui, né, a largura do ponto eu deixo no zero. E coloco ela para fazer, no caso, o zigue-zague, né? Que é esse pontinho aqui que eu uso. Então, eu tiro o pezinho da máquina. Esse daqui também é bom tirar. Eu já costurei com esse pezinho aqui, mas ele atrapalha um pouquinho. Então, eu vou tirar o pezinho da máquina. Vou mostrar pra você como que eu faço. Vou tirar o pezinho da máquina e vou pegar esse daqui, ó, pra mim por aqui. Vou mostrar pra vocês. Passa aqui, ó. O processo que eu uso. A técnica que eu vi no YouTube, eu não sei qual vídeo que eu vi. Mas a técnica que eu vi é o seguinte, você vai fazer o contorno como se você estivesse escrevendo mesmo. Então, eu desço a máquina. Aí eu subo para preencher o pronto. Ó. É bem trabalhoso, mas para letra, para nomes, assim, para quem não tem uma máquina de bordar, ele ajuda bem. Tem vídeo que ensina a gente a bordar. Que fala pra gente usar aquela... Tipo um, um forrinho embaixo. É, eu esqueci o nome daqui, que o pessoal usa entretela. Só que pode pôr também um papel. Eu não uso nada porque a minha máquina começa a embolar quando eu ponho coisas aqui embaixo. Então, eu adaptei só desse jeito pra mim já funciona. Aí, eu tiro a letra, né? O papel da letra que ficou. Eu vou tirando tudo, tá vendo? Aí, eu vou cortando bem certinho aqui as linhas que ficou. Eu corto aqui, que às vezes ficam uns papéisinhos. E assim, o legal do papel, o papel que ficou por dentro... A hora que a pessoa lavar a caminha, o papel vai, vai derreter ele vai sair. E aí, dá pra gente fazer... Tem gente que faz sem imprimir folha no computador. A minha letra não é tão boa assim pra... Pra tá fazendo. Então, eu, eu imprimi o vídeo que eu no YouTube, a moça faz com a própria letra. Mas eu, eu não consigo. Então, eu imprimo... Às vezes o nome é maior, eu coloco letra menor. Geralmente eu uso eu uso mais essa daqui, que ele é mais fácil para bordar. Esses dias eu andei tentando fazer umas letras cursivas, ficaram lindas, mas dá muito trabalho. Então na correria, eu acabo fazendo essa letra aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui para você que legal, ó. Agora tá faltando o um acento. Eu esqueci de pôr o acentinho. Então eu vou fazer o acento aqui agora para vocês verem. Gostaram do vídeo, meus amores? Então não deixe de seguir a nossa querida Débora Viana no Instagram dela, tá? Tá aqui, ó. Instagram dela é esse, não deixe de seguir ela lá, pra dar aquela força pra ela, já que ela se propôs a fazer esse vídeo para vocês, vamos dar aquela forcinha pra ela e seguir ela no Instagram dela tá bom? Querida Débora, muito obrigado, ficou muito bom o teu vídeo, tá? Que Deus te abençoe muito obrigado, então beijinhos pra vocês que torcem por mim, tchau, tchau, até a próxima, eu amo vocês Débora, valeu, foi demais muito obrigada mesmo, beijos